Pessoal, aqui é a Carol Delafant, do Elefante Literário e eu já vim falar sobre o que eu aprendi com este livrinho aqui, A Arte Francesa de Mandar Tudo à Merda. Eu queria que ele atingisse muitas pessoas porque esse livro ele é muito importante para toda essa geração de jovens que estão com a cabeça meio desgraçada. Sabe? A rua de cobrança que a gente tem que lidar e esse livro ele vai trazer bem essa ideia. Segundo um parêntese é sobre o título do livro. Eu achei que ele meio que entrou nessa leva dos livros de arte sutil, de ligar foda-se e afins. Só que, na verdade, quando você começa a ler, você vê que a ideia é quase inversa e vocês vão entender porquê já já. Esse livro foi escrito por Fabrice Midal, que é um doutor em filosofia francês, e ele pratica meditação há cerca de 30 anos. Ele vai trazer esse livro ao longo de 15 capítulos, que ele traz algumas indicações sobre reflexões da vida, mas principalmente sobre as cobranças que a gente tem, ou que a gente imagina que tem, o que a gente se faz ao longo da nossa vida. O primeiro capítulo foi justamente o que me fiz golpe, o título dele é Pare de meditar, não faça nada e aí eu comecei a ler e ele traz muito essa questão da meditação no sentido de que vai quebrar alguns paradoxos do senso comum, porque a gente tem muita aquela ideia de que meditação é uma coisa zen, pra você se desprender dos seus pensamentos, você esvaziar a sua mente ele vai mostrar que é justamente ao contrário na verdade é um momento de você se conectar com você mesmo, com os outros e com o mundo. Eu não vou falar sobre cada capítulo específico, que eu acho que pode estragar um pouco da experiência do livro. Mas ele traz aqui a ideia de que é importante que a gente conheça as regras, mas a gente não pode segui-las cegamente. Principalmente nessa sociedade que a gente vive, que é muito cheia de cobranças. Isso acaba aqui meio que podando a criatividade e vai contra essa questão de viver a vida mesmo, assim, de sentir as coisas que ele defende bastante. Ele fala pra gente parar essa ideia de que temos que ter calma o tempo inteiro, porque ter calma é justamente você parar de sentir essas coisas. Em vez de você ter calma, você tem que se deixar em paz. É uma ideia que ele traz bastante ao longo do livro, e foi por causa disso que eu acabei criticando a tradução do título, porque durante a leitura eu fiquei imaginando, tá, ah, mas esse título não tá fazendo sentido. E aí eu fui ver o título original, e é justamente Futebol a pé, que é essa ideia de se deixar em paz, e é muito mais forte do que essa ideia de que temos que mandar tudo a merda. Não é nesse sentido. É muito de você conseguir viver e você conseguir se aceitar e conseguir aceitar os outros e conseguir viver em paz. Sobre essa questão da aceitação, cidade... Isso. Ele fala que a gente tem sentimentos bons, né, e a gente tem sentimentos ruins. Nessa questão de cobrança, é muito fácil a ideia de que a gente tem que inibir os sentimentos ruins. Isso é uma, uma coisa meio errada, porque na verdade eles são vivências também. O que ele sugere é que a gente tenha esses sentimentos, que a gente vive esses sentimentos, que a gente entenda, e a gente consiga não julgá-los. Só viver e compreender. Porque aí a gente tá conseguindo chegar nessa paz, e a gente vai conseguir conviver melhor com nós mesmos, ou com os o mundo e com as outras pessoas também. Como é relação aos outros, ele também comenta que é muito comum hoje em dia a gente estar tá sempre se comparando aos outros. As conquistas das outras pessoas são sempre melhores e a gente está sempre diminuindo as nossas. Ele fala que é muito importante a gente parar com essa comparação e reconhecer as nossas conquistas, né? Porque eu não tô a ah, tô rica, viajando pelo mundo, que eu não conquistei nada na minha vida. Que também é importante que a gente reconheça que na verdade o que importa de fato é o caminho, né? E não o resultado. Ainda sobre se comparar, ele fala que antes de qualquer coisa a gente precisa ser nossos melhores amigos, porque quando um amigo seu erra, por exemplo, você vai lá e você consola, e não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, você é o que, próxima vez você é melhora. E simplesmente quando é a gente que erra, a gente faz o que? A gente se lamenta, a gente se julga o tempo inteiro, a gente só volta a morrer porque errou e não se perdoa. Então isso é muito sério, ele fala que não, antes de qualquer coisa, seja seu amigo. Você errou, beleza, você vai aceitar que errou. Também não é passar a mão na cabeça pra qualquer merda e dizer que ah, eu sou desse jeito mesmo e foda-se o mundo né, logicamente. Mas é você errar você entender que errou, você pensar não, próxima vez eu vou tentar fazer diferente. Massa. E principalmente você não se martirizar a ponto de não conseguir viver novas coisas é você aceitar aquilo, conviver com o erro e a próxima vez você vai melhorar e tudo certo. Não a gente ficar meio que se cagando por estar se martirizando por alguma coisa e deixar passar várias coisas da vida, né? Eu não vou muito me alugar sobre as cidade do livro, porque são basicamente essas essa questão de deixar-se paz realmente é muito presente essa ideia de não ser calmo mas se permitir viver as coisas se permitir, sei lá, rir em público se permitir chorar em público, tá tudo bem porque a gente pode controlar muitas coisas a gente pode controlar, sei lá, um orçamento, uma conta bancária né? ele até fala isso, mas a gente não pode controlar as pessoas, porque a partir do momento que a gente controla os sentimentos das pessoas, a gente tá desumanizando todo mundo, então isso é muito ruim. Eu sei que não é uma coisa simples de ser aplicada. A gente sabe, né? Tem uns dias que as bads, elas são presentes mesmo. Mas foi um livro que foi muito importante justamente pra essa reflexão, de você entender que existia um momento ruim e você vivenciá-lo e você aceitar sem estar tá se julgando e que tá tudo bem. Todo mundo tem esses momentos, a vida perfeita, ela não existe e é uma ideia justamente da gente estar tá se permitindo sentir essas coisas e estar tá sempre ligado em não anular essas se De ser uma pessoa mais em paz consigo mesmo, de se aceitar e acho que automaticamente se você tá em paz com você mesmo, você acaba estando em paz com todo o externo também. Eu, sinceramente, não sei se esse vídeo vai estar à altura do que eu queria para ele porque foi um livro que realmente me fez refletir sobre muitas coisas Mas de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui embaixo se você se interessou e quiser comprá-lo Eu recomendo para pessoas que estejam realmente com a cabeça mais aberta e queiram refletir sobre isso E vou dizer que se você também tem um amigo que tá meio desgraçado da cabeça já manda esse vídeo pra gente manter essa conexão aí E eu acho que com mais pessoas sabendo sobre essas ideias a gente consegue criar meio que uma rede de pessoas que estão pensando mais na, na humanização das coisas e tentando fugir desse mundo doido que a gente tá vivendo Porque não está fácil Deixa aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal se ainda não for inscrito Se ligar em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui E é isso, valeu! Eu vou falar tudo de novo Tudo? Tudo, tudo. Eu não quero segurar o um livro sobre cada capítulo específico, porque eu acho que iria perder a... Que ódio, como é difícil!